Se liga aqui: esse vídeo é um dos vídeos mais esperados e mais desejados aqui do nosso canal. Que é o um vídeo onde eu vou mostrar como que eu faço para filtrar as minhas entradas, as entradas que eu pego da Tropa Milionária, para conseguir bater minha meta rápido, tá? Que você pode ver minha banca na Best 365 aqui. E olha só para você ver a quantidade de entradas, por exemplo, que eu peguei, tudo que bateu de primeiro, agora por último. Olha só para você ver, ó. quanta grana botando no bolso, tudo batendo de primeiro para você ter uma noção tá então se liga até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como que eu filtro as entradas que eu pego no grupo da tropa milionária para conseguir acertar ainda mais e ser muito mais lucrativo perfect, perfect. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Me chamo Júnior Moreira Criador da Tropa Milionária Que é o melhor e maior treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com apostas esportivas Hoje são mais de 4 mil soldados Dentro da nossa tropa Ganhando dinheiro Ok? Então é o seguinte Eu não vou explicar muito sobre a tropa aqui Se você quiser saber mais detalhes Eu vou deixar o link Aqui abaixo do vídeo para você Ou você pode me chamar lá no meu WhatsApp Que tá aparecendo na tela Neste exato momento Que eu mesmo faço questão de responder Todo mundo que me chama lá para tirar dúvidas sobre o nosso grupo VIP Sobre o nosso treinamento Beleza? Bom, é o seguinte Olha só, nesse vídeo aqui agora, o meu intuito é mostrar para você como que eu faço para filtrar as minhas entradas, né? Porque os nossos alunos sempre perguntam, Júnior, como você consegue bater a meta tão rápido assim? Para você ter uma noção do que eu estou te falando, se liga nos resultados das últimas 24 horas aqui, ó. Isso aqui é dentro do grupo VIP, ok? Ó, olha só para Green, Green... Green, vários greens. E olha só, as últimas 24 horas, para você ter uma noção: 181 greens E apenas 9 heads. São 96% basicamente de taxa de acerto, tá? E ontem, para você tomar noção, nós pegamos uma marca de 115 greens consecutivos. Então o que, que eu quero dizer com isso? O nosso robô é muito assertivo, o nosso grupo tem uma assertividade que Sinceramente, eu não conheço nenhum outro produto no mercado que faça isso, que bota tanto dinheiro no bolso dos nossos soldados. Mas, ainda assim, eu faço um filtro para selecionar a dedo quais entradas que eu pego para mim. Okay? Eu pego em média 3 a 4 entradas Para mim durante o dia E bato a minha meta e saco a minha meta Para quem me acompanha sabe, eu coloco sempre no meu Instagram Sempre sacando a minha meta semanalmente Eu faço uma média de 2 mil reais de saque por semana Na Best 365. E aí o que, que acontece? Eu seleciono a dedo Apesar de acertar muito Eu faço um filtro, uma peneira para escolher Quais entradas eu vou pegar Eu vou te mostrar agora exatamente como que você poderá fazer A mesma coisa, exatamente o que eu faço Para conseguir ganhar Mais dinheiro e acertar mais. Então se você já gostou do assunto do vídeo, eu quero só te pedir em troca para você deixar a sua inscrição aqui agora. Eu estou te entregando esse conteúdo de graça, então eu só quero pedir para você deixar a sua inscrição e o seu like aqui agora. A sua inscrição é para você não perder os próximos conteúdos que eu sei que vai te ajudar muito, beleza? Bom, vamos lá então. O primeiro ponto de todos aqui que eu tenho que frisar com você, você precisa ter acesso a um site de análise. Porque o site de análise, ele atualiza os resultados em tempos reais, então ele vai mostrando para você todos os, os resultados dos jogos, tudo que vai acontecendo em tempo real. Igual na Superliga, vai começar o jogo do minuto 1 agora. Ó. Então assim que o jogo termina, atualiza o resultado do jogo aqui para você. Então você precisa acessar um site de análise. E é claro que eu vou te oferecer os, o nosso site de análise, que é o site de análise da Tropa Milionária. Então eu vou deixar o um link do nosso site aqui, e vou deixar um link promocional para quem está assistindo esse vídeo aqui agora, tá? O site de análise custa R$ 49,90 por mês. Só que eu vou deixar um link aqui para você abaixo do vídeo por apenas R$ 29,90. É só você clicar no link aqui abaixo para você ter acesso. Beleza? Bom, vamos lá, gente. Vamos aqui, então, pegar uma entrada fazendo uma análise. Vamos ver, na verdade, se eu vou pegar essa entrada ou não. O robô mandou uma entrada aqui no minuto 26 na Euro. Tá vendo? Começa no minuto 26 e vai até o 35 ali, né? Essa entrada. Uh, minuto 26 está aqui, ó. Então, qual que é a primeira coisa que eu analiso? Vamos lá, primeiramente. Primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada nas últimas linhas, geralmente nas últimas cinco linhas aqui, ó. Ok? Para ter uma noção de como está o mercado. O que, que nós podemos perceber? Olha só, aqui ficou quatro jogos sem sair ambas, aqui ficou quatro, aqui ficou quatro, aqui ficou três, três, três e alguns aqui com dois. Ou seja, Geralmente tá ficando ali entre 3 a 4 jogos sem sair ambas, ok? O robô mandou a entrada começando no minuto 26 Preste muita atenção, mandou a entrada começando no minuto 26 O que acontece? No minuto 20, nós já sabemos que não saiu No minuto 23, o que que acontece aqui, ó? A, a entrada começa na 26, né? Eu vejo qual vai ser o resultado do jogo do minuto 23 que tá rolando agora, ó Se o jogo do minuto 23 não bater a possibilidade de sair aqui é muito maior. Por quê? Porque o máximo de jogos que está ficando sem sair ambas são quatro. Então, com o minuto 23 aqui não batendo, já serão dois, né? Então, a chance de sair é maior. Mas, ainda assim, o que, que eu faço para você entender melhor? Mesmo que a entrada esteja começando no minuto 26, se o minuto 23 não bate, eu espero, preste atenção, eu espero mais um jogo. Por quê? Como eu disse, nas últimas linhas está ficando em média quatro a três jogos sem sair. Então eu espero mais um, eu espero o primeiro jogo da entrada aqui, ó, vamos aqui pro Telegram novamente. Eu espero o primeiro jogo da entrada passar. Se bater green, tudo bem, eu não peguei, espero uma próxima entrada e tá tudo bem. Mas se não bater, por exemplo, na 26 também, aí sim eu entro a partir da 29, ok? Se você quiser ainda ficar, entrar de uma maneira mais segura, como né, tem ficado até quatro jogos sem sair, eu espero talvez mais um, né? Vamos supor que o 23 não bateu. Eu espero o primeiro jogo da entrada para ver se vai bater ou não. Se não bater, se eu quiser ficar de uma maneira mais segura, eu espero o 29 também, porque aí vai dar exatamente quatro jogos sem bater e aí eu pegaria a partir da 32 para frente. Eu somaria com se seus quatro jogos daqui para frente. Ou seja, aí poderia bater na 32. Vamos ver o resultado do jogo, ó, ficou 1 a 0. Tá vendo? ficou 1 a 0 e vai começar o jogo agora do minuto 26. Ou seja, já serão dois jogos, já são dois jogos aqui sem bater. Então a chance de sair do minuto 26 para frente já é muito grande. Só que eu ainda esperaria talvez mais um jogo. Ou seja, eu esperaria o jogo do minuto 26. E aí vem um outro, uma outra coisa que eu sempre analiso a odd, tá? Se a odd estiver com 1.90, aqui ó, por exemplo, tá vendo 1.90 para é, de 2 para baixo, né? 2.00 para baixo, a chance de sair também é grande. Então como essa odd aqui tá mais baixa, eu acho que vai sair, eu não vou pegar, eu vou esperar, eu vou fazer exatamente o que eu faço para você entender, então eu vou esperar mais esse jogo acontecer, apesar de que eu acho que ele tem grande chance de sair, entendeu? Então preste muita atenção, vamos lá, imagina que o robô mandou entrada lá, como foi aqui no minuto 26, eu olho os resultados dos dois, pelo menos dos dois jogos anteriores, eu olho é claro né, eu dou uma analisada nas linhas abaixo e veja em média quantos jogos está ficando Ó, Agora aqui está ficando 3 a 4 jogos sem sair ambas Então aqui no minuto 20, 23 já não saiu Que são os dois jogos que antecedem a entrada que começa no 26 Ou seja, como esses dois aqui não saíram E está ficando 4 jogos em média sem sair ambas A chance de sair aqui nessa entrada né Que começa na 26 até 35 já é grande Só que eu tenho o hábito ainda de esperar mais um jogo pelo menos Mais um ou dois jogos, por quê? Para dar mais ou menos essa média aqui Ó, o jogo começou, ainda não saiu gols. Se não sair na 26, aí nós vamos fazer a entrada a partir da 29. Eu acredito que já dá pra fazer é, legal essa entrada aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho. O jogo continua 0x0. Zero zero. Aí, enquanto isso, deixa eu explicar uma outra coisa que eu analiso. Vamos supor que eu decido o seguinte, ó. Se não sair na 26, que já serão três jogos aqui, eu vou pegar a partir da 29. Eu dou uma olhada nas odds. Então, clica aqui no jogo do minuto 29. E qual que é a outra regra que eu utilizo pra entrar, tá? Pelo menos... Um ou dois jogos tem que estar com a odd, é, a odd da partida abaixo de 2 Ou seja, ó, o jogo do minuto 29 está 2.10 Então é uma odd relativamente falando alta O jogo do minuto 32, 1.83 Então tem grande chance de sair A odd do minuto 35, 2.20 E a odd do minuto 38, que seria a outra entrada aqui, 1.90 Ou seja, duas partidas estão com a odd abaixo de de 2.0, ou seja, tem grande chance de sair o resultado aqui entre a partida do minuto 29 até o minuto 38, tá? Então vamos aguardar aqui uns minutinhos, então é basicamente esse filtro que eu sempre faço para selecionar as minhas entradas, então eu não saio pegando qualquer jogo, eu dou uma analisada nas últimas linhas, mais ou menos o máximo de jogos que tem saído gols, ok? Eu dou uma analisada nas odds dessas partidas E um outro ponto legal de se analisar também Aqui neste caso É ter essas porcentagens aqui em cima tá? Também é bem interessante ó. Essas porcentagens não são 100% assertivas tá? Não quer dizer porque o jogo está com 52% de chance de sair Está verde, que vai sair ambas Por exemplo, esses dois jogos aqui Estão com a porcentagem bem acima e não saíram Mas ele te dá um direcionamento Beleza? Então vamos lá, ó. vamos entrar no jogo do minuto 29 Ok? Ok? Aqui agora para gente testar. Então nós vamos pegar a entrada a partir do minuto 29 aqui, beleza? Ó, vamos colocar aqui 50 reais para a gente fazer um teste. Então é isso, ó. A gente analisou o que, tá? As últimas linhas do campeonato, tá? As últimas linhas do campeonato. Analisamos também as odds, tá? Então geralmente quando tem uma ou duas odds ali naqueles quatro jogos com abaixo de dois eu também costumo pegar e sempre olho o seguinte, tá? Eu sempre Prefiro pegar as entradas em que os dois jogos antes do primeiro jogo da entrada não bateram. Então como o jogo aqui, ó, vamos lá. Como a partida aqui começa no minuto 26, tá? Começa no minuto 26. Então se o jogo do minuto 23 e o jogo do minuto 20 não bateram, a chance de bater naquela entrada é ainda maior, ok? Só que eu sempre faço aquele filtrozinho que é analisar as últimas linhas e vejo lá. Porra, geralmente está demorando 3, 4 jogos para sair um ambas. E os dois jogos que antecedem a entrada não bateram Então espero talvez mais um jogo Mais um, mais dois joguinhos pra ver Se bater um daqueles dois jogos ali E eu não peguei a entrada, tudo bem, paciência Espero uma próxima Mas é isso, eu seleciono muito bem as entradas olha só, já saiu um gol ó. Pronto Já bateu a entrada, tá vendo? Lá? Minuto 29, já bateu a entrada com dois chutes apenas Com apenas dois chutes Já saiu o gol, ou seja, de primeira, tecnicamente falando, novamente, porque eu fiz esse filtro, olha lá, 2x1. Um, já saiu mais um gol, mano. Já saiu mais um gol na, na partida, ó. Então, ou seja, mais uma entrada que a gente faz através do filtro que dá certo. Ó, 3x1 um no primeiro tempo, hein. 3x1 um no primeiro tempo. Ou seja, mais um green aqui dentro fazendo esse filtro. E aí, o que, que eu faço, tá? Mas preste muita atenção nisso que eu vou te explicar agora. Seja cauteloso, seja pés no chão Porque isso aqui funciona muito bem Mas não é 100% assertivo Tem vezes que a bet trola Tem vezes que a bet segura mais o resultado Tá bom? Então preste muita atenção nisso Então o que, que eu faço? Eu pego três, quatro entradinhas no máximo no dia Fazendo exatamente isso que eu acabei de te mostrar aqui E saio fora do mercado Pronto, eu bato a minha meta e saco a minha meta Entende? Então você precisa entender é, e tem esse controle também Olha só, o jogo tá 3x2 já, mano Olha só, já tá 3x2, ó Tô esperando só acabar a partida pra gente atualizar aqui Pra você ver que pegamos um green 3x3 no no jogo, olha só então, Ou seja, pegamos mais um green Né, Nessa, dessa, fazendo esse filtrozinho Da entrada que o robô mandou Olha só pra você ver, ó. vamos atualizar aqui, ó Tá no pendentes, né Agora vamos esperar só resolver Ainda não resolveu a bet Vamos, minha querida Vamos, minha querida, aí, ó, resolvida, olha lá, resolvida, R$50,00, voltou 105, olha a quantidade de entradas que eu bati de primeira, fazendo exatamente esse filtro, ó, olha só para você mais uma juntamente com vocês aqui agora, ó, que coisa linda, tá vendo? Olha só, que coisa linda, ó, tudo de primeira, então fazendo exatamente esse filtro que eu tô te mostrando aqui agora, tá? Então, novamente, vamos lá, vamos pegar um outro campeonato aqui só para você tomar noção, só para explicar uma última vez para você alguns outros pontos importantes que eu sempre friso, tá? Para a galera aqui também. É, vamos lá, deixa eu só abrir essa tela aqui. Aqui, ó, vamos supor, na Superliga, tá? Outra coisa que eu costumo sempre analisar, preste muita atenção. Quando eu vejo que o mercado está muito vermelho, ou seja, está mais vermelho, tá, né? o vermelho está predominando aqui, ou seja, está dando muitos jogos sem ambas marcam, eu costumo nem pegar a entrada se sair naquele campeonato ali também, eu dou uma filtrada, principalmente se tiver uma sequência muito grande de jogos sem sair ambas. Vou dar um exemplo aqui, ó. nessa altura do campeonato aqui, ó, na Premiere, olha só a quantidade de jogos que ficaram sem sair ambas assim, tipo em sequência, olha, 3, 6, 7, 3, 6, 3, 6 jogos aqui de novo, mais 7, então quando ficam, sequências, é, ficam essas sequências grandes, eu costumo não pegar, porque é, é, é sinal de que a Beth pode trollar naquele campeonato Então eu sempre vou em campeonatos Eu sempre vou, eu sempre dou uma, essa analisada rápida para ver Quando principalmente tá assim, vamos supor, né? Aqui na Copa do Mundo, ó Por exemplo, também tá legal, ó Tá ficando quatro jogos no máximo, ó 4, 4, 4, 2, 2, 3 Ou seja, imagina que o robô tivesse enviado uma entrada Só pra gente simular novamente Que começasse aqui no 34 Imagina que o robô mandou uma entrada aqui, ó 34, 37, 40, 43 Minuto 28 não bateu Ok? A gente está vendo aqui que está ficando em média quatro jogos aqui, ó. Quatro, três jogos sem bater, beleza? Então imagina que o 31 também não bata, ou seja, serão dois jogos. A entrada começa no 34. O que, que eu geralmente faço? Eu espero um jogo. Mas lembre-se, eu também olho as odds. Então se a odds, por exemplo, desse jogo do 34 estiver baixa, vamos, sei lá, 1,90, 2, por exemplo, é, e dentro desses próximos quatro jogos aqui, ó, do 34 ao 43, né, tenha duas odds aqui com 2 ou para baixo, né, 2.0 ou para baixo disso, eu já costumo pegar. Porque qual que é o seguinte? Tá ficando no máximo quatro jogos sem sair. Aqui já ficou dois. Ou seja, a chance de sair um green dentro desses quatro jogos aqui já são grandes, tá? Aí, mas se a odd, por exemplo, do jogo número 34 é 2.20, é 2.37, é uma odd alta... Quer dizer que tem menos chance de sair Então eu vou lá e espero mais um jogo Ou seja, eu ficaria aqui três jogos sem sair Aí eu começaria a minha entrada no 37 Iria do 37 até o 46 se fosse necessário Entendeu? Basicamente isso Então só pra gente finalizar Eu dou uma analisada nos últimos jogos ah lá, o 31 não saiu Tá vendo? O 31 não saiu ou seja, dependendo da odd do jogo do minuto 34, se o robô tivesse mandado uma entrada aqui, eu já pegaria. Porque como tá ficando no máximo 4 jogos, nós temos quatro aqui para frente, saíram dois aqui que não saíram red, ou seja, a chance de sair é grande. Se a odd aqui tiver 2.10, 2.20, eu espero, mas esse jogo acontecer e pegaria do 37 para frente. Até porque as porcentagens também em cima aqui tá bem altas, ó, então isso também ajuda. Entendeu? Então, fazendo esse filtrozinho, você consegue selecionar melhor as entradas que você pega dentro do grupo, e aí sim você precisa de menos entradas para ganhar mais dinheiro. Como você viu aqui, ó, a quantidade de entradas que eu peguei aqui, totalmente que bateram basicamente de primeira, tá bom? Então, é basicamente isso o filtro que eu utilizo. Faça isso algumas vezes durante o dia, você vai ver que você consegue acertar mais, beleza? Você consegue peneirar um pouco mais. Bom, é isso. Se você precisar do site de análise, eu vou deixar o link promocional aqui abaixo do vídeo. Se você não é aluno do Tropa Milionária também e quer saber como lucrar mais na Tropa Milionária e quer se tornar um aluno, eu vou deixar o link aqui na descrição ou você pode me chamar diretamente no meu WhatsApp, que eu vou estar te respondendo por lá também. Demorou? Então é isso. Até o próximo vídeo e valeu!